De volta e com a Lojas Mariano. Lojas Mariano é a loja que te presenteia com tudo, tudo, tudo, tudo. Lá você encontra tudo, inclusive, encontra também a urna para você colocar lá quatro dígitos para abrir o cofre aqui toda sexta-feira. Lembrando que o último número é o nove. Garota propaganda, Lojas Mariano. Eu tô Mariano. vendo, todo paradinho ali. Lojas Mariano. Gostou? Lojas Mariano. Você vem gripada da minha gar... garganta. Peguei de você e agora tô te devolvendo. Repreendo. <risos> Mari Verdão, vamos para mais três pessoas? Vamos, pode vamos ir. Vamos. Pode vamos ir. Lá. Agora é o WhatsApp. Olha o tanto de Olha pessoas. Aí. Parou. Regina Bernardino. Oi, Regina. Final do telefone. 80835. 0835. Bairro. Não colocou o bairro, né, Regina? Final, ó, os quatro dígitos, 50, 29. 50, 29 agora, meu diretor, agora. eu já vou. já vou colocar porque vai aqui, né, já abre. Ó, 5. Suspense. Rufi os tambores. 50. Vai. 20. Vai. 9. Foi. E agora? Deu. Não. Não. Ah, meu Deus do céu. Não foi dessa vez, Regina. E segunda pessoa. Vamos lá. Girando. Chu, chu, chu, E parou. Agnaldo Félix, final do telefone, 0222. Bairro, Jardim Progresso. A senha, Jardim Progresso. 12,19. 12,19. O que está acontecendo aí? Seu dedo está... Perdeu, Ai. A ca... Perdeu a, a, o mapa? Como é que é? Vai Perdeu. acabar o programa, a gente começar, tá? Tá numa gracinha. O GPS falhou aí do tá, dedo? Tá. É programa de humor isso aqui agora? Pra estar tá nessa graça toda. Qual que é a senha 1219 12, do Agnaldo? Será Agnaldo? Vamos saber agora. Ouve os tambores. Um. vai Dois. Vai. Um. Não. Nove. Uh. E aí... Ai, meu não, Deus Não, Aguinaldo, não abriu o nosso cofre com 100 reais A gente tem 100 reais Eu já começo os trimeliques, já não tô tem mais aguentando Tem 100 né? reais, ajuda o Israel aqui a parar com os trimeliques dele Já, Ajuda. <risos> Parou Porque veio ao dedo dele, João ó João Carlos Mendes Final telefone 5797, lá do Jardim Alvorada, 1028 Eu falo ou você fala? Depois eu vou deixar pra você falar, pode falar. Ô, João. João. Foi dito. Rep... Olha que bonitinho lá, ó. Olha lá, Mário, olha lá. Foi dito mais de centenas de vezes. Final 9, João. Ê, João. Diretor, podemos? Ê, João. Vai. Ou oh, tem mais regra uma chance. É Troca. Troca o final é 9, tá? Vamos trocar. O girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando. Girando, girando, girando pro lado. O José Reinaldo Miranda da Silva, final telefone 5021, lá do Flamboyan. Mas vem aqui, Israel, vem aqui. 619. <risos> vem aqui. Vem aqui que eu vou escolher. Vem aqui. São quatro dígitos. Ai. Me manda o João, me manda final 8. Falhou um. Ai. Aí o outro me manda 619, três dias. Fica aqui que eu vou escolher agora. Fica e aqui. Pai, para. Fica aqui que agora eu tá vou escolher. Aqui. Tá. Por favor, meu diretor, pode rodar aqui. Que eu vou parar o dedo. Oh, os tambores. Em 3, 2, 1. Parei aqui. Eunice. Na Eunice Lopes Pereira. Final do telefone 2022 aqui do Vila Nova. E o final é 1519. Vocês estão anotando? Não. Estão anotando aqui. os números que estão saindo? Ai. Olha aí, ó. 1519. Vou, vou digitar. Vai lá, Israel, vou. Vai lá, Eunice, cruza os dedos. 15 e 19. E como é que é? E como eu disse. O que você falou? 15 e 19. 1, 5, 1, 9, calma. Nossa, nem calmou e não é. Aqui não pode calmar. Não pode calmar? que se calmar aqui, ele perde. Ai. Abre, peste! <risos> Trem! Para de bater no cofre, não para. Abriu. 15 19 foi a última senha de hoje, então eu espero que vocês tenham anotado aí todas as senhas que saíram. Nós sorteamos pelo Facebook, não é mesmo? Três pessoas. Sorteamos também pelo WhatsApp. Três pessoas. É, quatro, cinco, né? Porque as pessoas não, não é sabem. João. 619, Poxa, aí não dá, né? Não dá. Mas Mari então. Fernanda. Amanhã, se mandar errado, vai errado mesmo? Ah, olha aí, então, o diretor Olha, Vai! Você acha que só eu levo puxão de orelha? Eu vou falar mais uma vez. E o final é nove. O final, último dígito é nove. Vocês têm que acertar apenas três primeiros dígitos. Isso. Ok? 3509, 7500. Ó, o diretor já até colocou aqui na tela. O último dígito é e o 9. Então avisar vocês que se mandar errado, vai errado mesmo. É. Vai? Amanhã. O bicho é braço. Não é 100 reais mais, não, viu? Vamos deixar aqui mostrando aqui a o oferecimento da Lojas Mariano R$ 120 reais acumulado 120 120 Lembrando que temos ainda que pagar o Juliana que ganhou R$ 520. Uma mensagem aqui. Não quer vir? Mandou. Ah, tá bom. Obrigado. Vai vir sim. Vai vir que eu já falei com ela. Ju, ó, 520, se você quiser, né, presentear a o Espírito, a gente Afinal a gente é mamãe mãe para você. Ai. Né? <risos> Bom, chegamos ao final? Ah. Já? Ah. Dá tempo de beijos e abraços? Um minuto. Beijo para todo mundo de Castilho que acompanha a gente. Olha. Pereira Barreto, Andradina, Aracatuba, Dracena, Nova Independência. Todo mundo que acompanha o TVC Agora, tanto pela TVC HD quanto pela nossa live. Três Lagoas também. Três Lagoas em peso, claro. E P. Vila Piloto. Vila Nova. Vila Verde. Jardim Cangalha. Novo Oeste. Ele quer ir embora. Ele tá com fome. Eu quero ir embora. Eu quero, eu tô com fome. Bom, chegamos ao final de mais um TVC agora. Desculpa aí a brincadeira. A bagunça. Mas enfim, acabou.